E aí meu povo, vim contar pra vocês um pouquinho de como foi o dia 2 da viagem, 19 de novembro, bora lá! Então o dia começou um pouco tarde, ah, vai, não foi tão tarde assim. Fui dando quatro da manhã, acordei 9, não, tá bom, né? E aí eu saí daqui, fui me arrumar, tomei café aqui mesmo, que eu já tinha comprado ontem à noite no combine. É, e aí eu fui me arrumar pra encontrar o Fernando Goia lá no Festival do Brasil. Aí eu tô aqui, ó... Um eu tenho que ir pra... Enguichu que eu vou trocar pra Ribeirão. esse festival tava acontecendo no Yoyogi Park. Não naquela parte do parque principal, mas na parte lateral que tem lá. Já me deparei, assim, com uma... Vista cheia de coloração de outono, né, muito coio, ginkgo biloba, bem bonito, tava tudo meio amarelinho, uma graça. Tava rolando uma festa, a princípio tava meio tímida, mas tinha muita comida, então com churrasco, tinha comida de, sei lá, pastel, caldo de cana, muita opção mesmo. E também tinha muito brasileiro lá dentro. Cheguei aqui no Brazilian Festival e já tinha gente no meu distante perguntando, cadê Fernando Goya? Falou de tudo, gente. Funk, axé, <risos> rock, é, samba, é, coisa tipo de escola de samba, teve de tudo mesmo. Ah, uma coisa muito importante nesse festival do Japão, eu encontrei, além do Fernando Goya, o Renan Hit e também encontrei a Tati do From Kyoto. Então assim, foi bem bacana ver várias pessoas que a gente conhecia assim, de internet, né? Aí saí de lá e fui fazer uma missão que eu queria ter feito ontem Na minha programação original, pra fazer no primeiro dia Que era o quê? Passar em Akihabar e comprar alguns equipamentos Eu queria um tripé que fosse pequeno Eu queria uma mochila nova porque a minha, um dia antes da viagem O fecho descarrilhou e eu falei, nossa, logo, logo agora, né? E eu também queria, tipo, um mouse silencioso Porque eu volta e eu tô trabalhando E o barulho do mouse, assim, incomoda as pessoas, né? Então eu passei onde? Eu dou baixo, aqui, bá. A quantidade de tripé que tem lá, vocês não estão entendendo. É tanta opção que a gente fica perdido. Então por isso que eu digo, saiba o que você quer, as configurações do que você quer, que o vendedor vai poder te ajudar. Aí eu falei, cara, tô com muita fome. Aí o falou, pô, sabia que aqui em cima tem restaurante? Falei, pô, nunca fui, vamos lá. Aí chegamos lá, demos de cara com um restaurante chamado Tomkatsu Wako. E eu lembro que um amigo meu japonês uma vez tinha me falado que era muito bom esse Wako. Aí a gente foi lá com o meu Tomkatsu wako. muito bom, aprovado. O preço tem, tem de baratinho a mais caro, mas o mais legal é que eles têm refil de qualquer acompanhamento, incluso. Aí voltei de lá. Né? Aqui para hospedagem E dei de cara com a Toxkytri iluminada E a beira do Rio também iluminada Vou botar essa cena para vocês, porque tá divino Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco como foi a rotina de hoje Na verdade os dias de Tóquio, né? como eu já conheci bastante coisa de Tóquio Eles estão mais para coisas muito específicas é... Mas tem coisa diferente por vir aí, tá bom? Então por aqui até amanhã tchau